Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, neste vídeo eu irei falar sobre uma vitamina hiperproteica que eu tenho feito, que está me dando muito resultado. Eu vou colocando as imagens para vocês poderem entender cada elemento que vai nessa vitamina, mas antes tem que ter sempre a liberação do seu médico, procura um nutricionista, porque cada caso é um caso e esse aqui é o meu. Vamos lá, a primeira coisa que eu necessito quando eu vou fazer o treinamento, seja na academia ou em casa, é energia. Fonte de energia barata, fonte de energia barata, amendoim torrado, moído, sem sal amendoim torrado moído sem sal um copo de leite de 400 ml só que o leite que eu estou utilizando gente foi um leite que eu descobri que eu fui no mercado e descobri que tem um leite não estou sendo patrocinado por essas marcas mas eu vou explicar o porquê eu estou utilizando estas marcas o leite é o leite da Itambé para criança eu vou botar a foto e aí você vai ver qual é o tipo do leite. Por que eu preferi esse leite ao contrário de outros que eu achei? O leite, esse específico, eu observei que a quantidade de gordura existente nele é menor do que a da outra marca concorrente, que foi até o Ninho. Eu estava entre dúvidas se eu pegava o Ninho se eu pegava o Itambé. Quando eu virei e fui na informação nutricional, eu observei que o leite Ninho tinha muito mais gordura do que o da Itambé. Então, eu preferi o Itambé. Então, vamos lá. Já tem dois ingredientes, amendoim, leite e também eu utilizo a banana. Banana é para dar uma liga. Gente, eu estou falando para você porque realmente é uma vitamina que dá energia e eu estou começando a ganhar massa, além de ter proteína pra caramba. Só três ingredientes, pega essa receita, como é que é feito? É bem simples, eu utilizo de três a quatro colheres de sopa, três a quatro colheres de sopa do amendoim ralado, sem sal, triturado, enfim, sem sal. Coloco 400 ml de leite e utilizo de três a quatro bananas prata. Professor, na minha região não tem banana prata. Eu gosto de utilizar outro tipo de banana. Aí vai, fica a dica do seu gosto. Eu utilizo esse tipo de vitamina. Exemplo, essa vitamina, ela, eu tomo aproximadamente uma hora antes do meu treinamento para justamente dar aquele tempo da digestão, e aí sim eu vou para o treinamento. Eu vou trazer outras receitas aqui no canal, que são receitas que eu utilizo, como a receita dos ovos, como eu faço o meu omelete, tudo isso eu vou postar aqui. Essa receita que eu acabo de passar para você é uma receita que eu estou utilizando, está dando resultado em mim, mas... Eu repito e vou enfatizar sempre para você. Antes de utilizar, tem que ir até o seu médico, procurar o seu nutricionista, porque aquilo que pode ser bom para mim, pode não ser para você. E não se esqueça, já se inscreva aí vou dar um passinho para cá, assista esse outro vídeo que vai passar aí, que é uma outra receita muito boa, que vale a pena você também experimentar. Tá bom? Mas não se esqueça, procura o seu nutricionista. Até nosso próximo treino!